Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais o um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023 e eu esqueci de rodar a vinheta, vamos rodar a vinheta do programa. Hoje a gente vai ter um programa um pouco diferente, gente, a gente tem chamado nas últimas semanas algumas personalidades, alguns influenciadores do setor de esportes, chamamos também alguns desenvolvedores, e hoje a gente vai voltar a falar de influenciadores, mas vamos falar de influenciadores que são declaradamente de esquerda e o quanto a esquerda também é rejeitada nesse setor de games. A gente também vai falar algumas notícias ao longo da live, para vocês ficarem por dentro. Então, mandem a pergunta de vocês, daqui a pouco eu estou mandando lá nos grupos dos desenvolvedores indies para vocês acompanharem. Lembrando que o Drops de Jogos é a Rádio Geek, a gente tem aqui um Pix, Pix é o e-mail aqui do nosso site para vocês contribuírem, se vocês puderem a gente agradece muito e nós temos um crowdfunding fixo para vocês acompanharem lá no padrim.com.br barra drops de jogos, são contribuições mensais, geralmente quem contribui lá no nosso crowdfunding são os desenvolvedores de jogos e a gente divulga aqui os games nacionais. Quero chamar ele que é bastante conhecido lá no Twitter, influencer, streamer na Twitch, tá acompanhando aí tudo que tá rolando e também tá atrás aí de mais frilas e outras coisas para a gente tocar aqui. Quero chamar ele orgulhosamente. Tudo bem, camarada Hidalgo? Obrigado por ter topado aqui uma entrevista no News Games da Rádio Geek. Tudo bom? Como é que você tá? Opa, Pedro, obrigado você por ter me convidado aqui para o canal para te bater um papo. Pô, a galera me chama de influencer, eu nem gosto, mano. Eu fico bravo porque eu falo, pô, eu sou influencer. Jornalista, pô. Uma... Jornalista, sou formado, me respeita, respeita a minha história. Eu só, por um acaso, as pessoas começaram a me seguir, porque eu reclamo bastante e, claramente, esquerdista, safado. E daí as pessoas resolveram me seguir. Mas, pô, muito obrigado por me convidar, por fazer parte do, do programa de hoje, Pedro. Valeu mesmo. Imagina, obrigado você, camarada. Depois eu vou jogar o link lá no, no YouTube. O, a gente ainda transmite aqui no Facebook, porque a gente é o que sobrou aqui da programação da Rádio Geek, a gente faz remoto <risos> é, no perfil lá do Facebook, que rola, depois eu reupo essa live no YouTube, então vocês podem ver também em outras plataformas. Deixa eu te fazer uma pergunta mais elemental, cara. Você falou que é jornalista formado. É, quanto, desde quando você é formado? E por que, que você optou por fazer um trabalho jornalístico que é claramente posicionado eu também estou mais ou menos aí no teu campo eu não sou comunista mas assim trabalho num veículo de esquerda sou crítico da imprensa comercial por que que você decidiu é, colocar essa marca comunista no seu trampo porque eu me odeio daí eu resolvi deixar minha vida mais difícil para sempre daí foi por isso que eu fiz isso não mas na real é eu estudei, né, durante muito tempo, na verdade, na área de exatas, né? Quase me formei em engenharia civil. Opa. Só que eu odiava exatas e todo mundo envolvido nelas, né? Então, tipo, eu fiquei meio perdido por um tempo e acabei me encontrando no jornalismo. Daí eu acabei me eu me formei em 2019. No ano seguinte entrou a pandemia. Então, não deu, não tive muito tempo para pensar em algumas coisas. Mas a área de comunicação sempre foi uma área que me apeteceu muito assim, que eu sempre curti, que eu sempre quis ir atrás. É, saber de, uh, de todas as dificuldades né, que existiam por, por trás da, do campo Mesmo assim eu quis apostar né? E nessa eu me juntei com alguns outros jornalistas Também posicionados assim Como anarquistas, comunistas E a gente compõe o Jornal Metamorfose né? que Hoje ele está ele tá parado, a gente está se reorganizando para poder voltar com o jornal tal, Porque é difícil fazer jornalismo independente Mas o, o trabalho que eu mais faço assim, como jornalista está lá então, muito do que eu publiquei, assim, de matéria, de pesquisa e tudo mais foi por ali. Então, eu sempre, tipo, me identifiquei na, na esquerda e desde sempre, desde quando eu fazia a faculdade de jornalismo, já era claro, assim, que jornalismo não não existe, uma essa, essa coisa que eles dizem que o jornalismo é isento, né? O jornalismo tem um lado, sempre tem um lado. E quando a gente começa a enxergar isso Na própria faculdade eles falam isso pra gente né? Que isso é mentira, que não existe jornalismo isento né? eles, Desde a escolha da pauta até a escolha da foto que vai na capa Você está tá mostrando ali qual é o posicionamento da, da, Do jornal que você está, né? da, da editora que você está Então, isso eu falei pô, Então eu vou, eu vou me posicionar Eu vou me juntar com esses camaradas que, me, que eu acabei encontrando aqui E vou compor esse coletivo e foi, foi aí, né? Desde então, venho fazendo esse trabalho, escrevendo matérias, é, não só em cultura pop, mas também em matérias em jornalismo meio que um pouco mais investigativo, mais hard news também. Então, daí dessa, daí aconteceu a pandemia, uhum. nesse meio do caminho, na condição pandemia, e eu, nesse meio do caminho da pandemia, eu resolvi abrir um canal na Twitch, e até antes disso, eu resolvi reviver o meu Twitter, né? então uma, uma rede social que eu não usava tipo, sinceramente cara eu não usava o Twitter eu, eu acho que sou uma pessoa que odiava redes sociais é, porque eu, não tinha, eu não tinha tempo para usar eu não, uhum. não sentia que eu tinha nada para falar nelas né é, então praticamente elas estavam mortas assim só, só esperando alguém roubar meu arroba uhum. só que daí aconteceu a pandemia eu resolvi entrar e falei eu preciso falar as minhas frustrações a minha raiva e comentar as coisas e tudo mais e daí eu abri o Twitter e as pessoas começaram a me seguir lá porque pelo visto as pessoas gostam de gente que reclama daí, daí aconteceu, foi só uma obra do, da, de pura sorte assim mesmo. eu não planejei nada, só aconteceu a Twitch eu planejei na Twitch eu pensei assim cara, eu quero ter um canal para conversar com as pessoas de uma forma mais direta hum. e jogar e entrevistar pessoas e cara tentar fazer, fazer o meu corre, assim, como comunicador então aí, tipo, um pouco mais de um ano e meio, quase dois anos de canal já, chegando ali a quase uns 8 mil inscritos no canal, na, na, no Twitter, tá tendo tá para 18 mil seguidores no Twitter, é, obrigado a Elon Musk por destruir o Twitter, logo logo não vai significar hum. mais nada, mas essa é a minha trajetória na internet, né, é uma trajetória bem recente comparada com o resto das pessoas, quando eu, vou, eu comparo assim. Sim. Você falou da rádio Metamorfose, eu vi algumas, algumas entrevistas que você fez e aí eu ia te perguntar até sobre um outro trabalho que eu vi na internet. Você entrevistou muita gente do PCB, eu vi uma, um aumento assim, de gente produzindo conteúdo sobre é, o Partido Comunista do Brasil. Aliás, estou lendo aqui, o pessoal acha que eu sou capitalista, mas ó, tá escondido aqui. Ó. Oh! Eu, eu recebi da muito tempo, na verdade, porque a gente estava vendendo no DCM, mas é, eu, eu tô, tô lendo, tô acompanhando aqui, mas teve um aumento de conteúdo comunista mesmo, e até de, de jornalistas mesmo que entrevistam a Sofia, entrevistam é, deputados, candidatos, enfim, da, do PCB, da UP, de, de todos os partidos que a gente vê. É, como é que a rádio se citou nisso? E como é que você vê o seu trabalho, assim, comparando, comparando com outros coletivos que a gente vê? Tem o coletivo do próprio Soberana que tinha o Gamer de Esquerda. É, tem um monte de gente aí que, sei lá, estava fazendo aí um conteúdo, estava indo por esse viés. <risos> Abraço para meus amigos da Soberana. Eu sei que vocês gostam de mim. Uh... Só que não. Só que não. tem os meus problemas. Uh... Então, assim, o meu coletivo... Nós somos um, somos um coletivo fechado. Eles também não né? gostam muito de mim, você sabe, né? Ah, não, não sabia o que aconteceu. Depois você me conta mais Eu sobre... critiquei... Não, não, não. Fala abertamente. Eu critiquei o Ian aquele episódio lá da Autoria. Ah, daquele bagulho lá do... Foi Eu toda... falei que assistia os vídeos dele, que achava interessantes os vídeos dele, mas aquilo lá, sacanagem. É, assim, uma coisa que a gente aprende como jornalista é sempre trabalhar com fontes, né? E citar as nossas fontes. E dar crédito. E dar os créditos que não existe jornalismo sem dar crédito, ainda mais quando você está usando, tipo, os trabalho de fonte, né? Uhum. Então, muito feio o que aconteceu ali. E como tudo que acontece envolvendo essa galera aí, ninguém aceita muito bem as críticas, né? Sempre é. vem aquele, aquele enxame ensandecido em, em cima das pessoas. Então, o que se for, eu estou um pouco me fudendo para eles. Uhum. Uh, assim, e o coletivo do jornal Metamorfose, ele existe antes de mim. Ele já uhum. existia antes de eu fazer parte, né? só que durante a pandemia a gente teve a ideia né de criar o a rádio metamorfose eu nem fazia eu nem tipo era host editor do programa antes acho que eles fizeram uns cinco seis acho que uns sete programas é, sem mim uhum. é, naquele momento eu não tava tão envolvido com o jornal ainda só que daí eles me chamaram falaram Pô Hidalgo você é um cara que se comunica muito bem fala muito bem é, tem um jeito uma personalidade Boa, acho que você seria um, um bom host pro podcast Daí eu falei, ah, vamos ver isso aí, né Eu tenho um pouco de vergonha, sei lá Fala o cara, né, tipo, depois de tudo Daí eu fui e meio que reformulei, assim, aos pouquinhos Fui dando as ideias de reformular o, o, a, a programação do, do, da Rádio Metamorfose E trazer essa parada mais tópica, assim De falar sempre, pelo menos uma vez por semana Sobre algum assunto relevante que tá, estava acontecendo, assim, né Acho que um dos últimos programas que bombaram muito nossos foi sobre a guerra na Ucrânia, no ano passado. É, fizemos, acho que, uns três programas. Né, a gente não fala... Nós não falamos, assim, sobre o, o assunto. A gente tra, é, trazemos especialistas. A gente traz, trazemos as fontes para podermos fazer as perguntas e tudo mais tal. Tipo um roda-viva de verdade. É, então, assim, a gente faz esse trabalho, assim, para poder... Pra poder tirar da nossa fonte a informação que a gente quer, né, é muito mais, sendo, a informação sendo de uma boca qualificada é muito melhor do que sendo a boca de um jornalista, né, porque, convenhamos, nós, em, a gente não, nós somos generalistas, Generalista, a gente sabe um pouquinho de tudo, e esse é um problema também dos jornalistas, né, porque muitos acabam tendo na arrogância de achar que sabem de tudo e acabam falando como se fossem especialistas, como não são, né, então, não são especialistas, então a gente tem que, nosso trabalho é trazer as fontes, então, a gente trouxe esse, esse, esse trabalho e tal, é, e a Rádio Metamorfose teve um trabalho aí, para tipo, quase todo dia fazendo o programa e gravando uh, no ano passado, durante as eleições, e a gente conversou com os candidatos da Esquerda Radical, então a gente conversou com muita gente do PCB, a gente conversou com muita gente da UP, é, depois outras, outras áreas da esquerda começaram a abrir um pouco mais espaço para a gente poder conversar também, a gente conversou com gente do PSOL, do PT... É, então, conseguimos fazer um... A gente conversou até com o Léo Pericles e a Sofia, né? A Sofia eu conversei mais uma vez. Acho que eu gravei uns três, quatro programas com ela, né? Sim. É... Então, assim... Foi muito... Foi, foi muito massa, assim, o trabalho que a gente que a gente fez com o jornal. Só que como como tudo, assim... É um pouco frustrante também o, o trabalho. Quando a gente não... A gente, a gente quer conseguir entregar o nosso melhor trabalho. Só que a gente vê como é difícil fazer esse trabalho quando a gente está trabalhando praticamente com zero recursos. Né? Então, tudo que a gente faz ali no jornal Metamorfose na, e na rádio, no meu canal da Twitch tudo, e tudo mais, é tipo tudo tirado praticamente do nosso bolso e com as ferramentas que a gente tem. A gente não tem apoio, não tem no nosso financiamento não deslanchou, não deu certo. Então é mais ou menos assim, um, um trabalho de puro amor assim, que a gente faz. Né? E esse, esse ano a gente volta com um podcast, a gente está meio que tentando marcar uma reunião para a gente poder se alinhar mas a gente está querendo voltar com o podcast já no próximo mês para a gente tentar engatinhar numa próxima fase do jornal, né? Hum. É, é bem isso que você falou. É uma coisa que as pessoas elas acham, principalmente jornalista de direita e público que consome veículos mais conservadores, né? Ah, você é de esquerda, você é comunista, você tem uma proximidade com políticos, então vai ser é, mais simples o seu trabalho, não, cara? Não tem Financiamentos, é tudo subfinanciado são assuntos é. que mexem com o interesse dos poderosos então é, é uma coisa que depende muito o público na verdade virar e financiar o teu trampo as pessoas precisam que são galera acho que caiu um o, o PIX do PT cara tá ligado Acho que, acho que a gente é. tá falando as paradas assim que tá caindo no nosso na no nossa conta um PIX tá de não sei quantos mil para a gente poder falar. Por isso que eu pego, eu eu pego, eu pego, eu pego um pouco de bode, assim, tipo, não tô nem falando do, do, do, do, da rádio metamorfose, que é, é, é declaradamente comunista posicionada, mas assim, eu acho ruim quando eu vejo até gente de esquerda que fala assim, ah, tem aqueles veículos petistas lá, cara, não é petista, sabe? é o... Tem um cara que é ligado aos sindicatos, tem outro cara que é ligado a um determinado tipo de nicho de público, que atende às vezes, sei lá, o MST, então é, é, é muito, muito complicado, assim, essa simplificação. E aí tem uma pergunta aqui do meu sócio, que ele fala aqui, ó, como é que você se descobriu, meu sócio é o Carl Toc, como é que você se descobriu comunista? Sou pobre. Boa. Daí a pobreza me trouxe uma visão de mundo que quem é mais abastado não, não tem, né? Então, desde jovem, eu meio que senti um ódio, que eu não sabia muito bem o que, que era, eu olhava a situação das pessoas, a minha situação, a situação dos meus amigos, a situação de todo mundo no geral. E não entendia muito bem o que estava acontecendo. Assim, eu tive momentos assim um pouco mais abastados na minha vida, mas a maior parte dela foi perrengue, sabe? Tipo, Então, assim, eu me descobri comunista a partir do momento que eu consegui enxergar o mundo pelo que ele é. né? Só que eu não sabia que era ainda isso. Eu não, tinha, eu não sabia que era... Que, que tinha um nome, sabe? Que tinha um estudo, que tinha uma parada por trás disso. Eu só olhava e falava, caralho, eu estou trabalhando feito um... um... Condenado. Eu, eu, tô falando, eu tô falando palavrão, mas eu nem sei se pode falar palavrão no programa. O, o, YouTube, o Facebook geralmente é mais de boa, mas assim, pode falar, fica tranquilo. Ah, eu vou, eu vou me, me reter aqui, porque eu falo muito palavrão. É, então eu ficava muito nervoso, sabe? Eu não entendia. eu falava assim, eu estou trabalhando que nem um condenado, que nem um camelo. Uhum. E... Eu não ganho nada por isso, praticamente. Todo, tudo que eu faço fica para a empresa que eu tô E eles me dão só uma parcela que, que tipo, mal paga as minhas necessidades básicas, sabe? Eu, eu não consigo... E isso me faz não ter tempo de estudar, porque eu tenho que trabalhar. Eu, o meu trabalho é longe da minha casa. Tenho que pegar, tipo, duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar. Hum. Ganho pouco. E me sobra pouquíssimo tempo para estudar. Enquanto isso, eu vejo essa galera aí que nasce já com no berço de ouro tipo costuma ser tudo herdeiro tem o tempo que tem tipo o que for para poder estudar para fazer o que for para conseguir se aprimorar em todos os tipos de áreas de estudos fazer intercâmbio aprender outra língua e tudo mais enquanto a maioria das pessoas estão comigo estão aí ó só tipo pegando as migalhas o que, que tá acontecendo não é possível que o mundo é isso que os, que esse sistema que a gente tá em é esse daí eu acabei esbarrando no comunismo, por um simples acaso. Né? Não foi pelos canais, assim, da, da galera da esquerda, né, que faz esse, esse trabalho online. Não foi, tipo, por página no Instagram, por Twitter e tudo mais. Foi por livros? Foi por livros. Olha só, quem poderia imaginar, na verdade, que os livros poderiam ensinar alguma coisa pra gente. Leiam mais livros, vejam menos vídeos. É... Eu sempre falo assim pra galera que o você vê esses vídeos é e ainda mais agora que a galera tá produzindo tipo 90% de tudo que essa galera produz agora é react né eu também faço react que é legal é divertido é... mas eu sinto um pouco mais de falta da galera produzir um conteúdo mais assim educativo massa tá? e alternar um pouco as coisas mas isso é uma porta de entrada sabe só que tem gente que para aí tem gente que para aí não vai atrás de leitura, não vai atrás de se aprofundar no material, fica só no superficial e acaba repetindo as coisas que nem um papagaio. E marxismo não é isso, sabe? E marxismo também não é ficar parado no tempo. O próprio Marx falava isso. Marxismo é você adaptar, não é, não é receita pronta, é você adaptar para a realidade do país que você está inserido no, e captar o espírito da época que você está. Então, o que foi o, que foi o trabalho naquela por exemplo, que foi a Revolução na Rússia não vai ser a Revolução no Brasil. A Revolução na Rússia foi, tipo, no século passado, com a, a, as questões materiais do país deles naquele momento. O Brasil tem questões completamente diferentes. O, assim, tem muita coisa similar, mas no geral somos muito diferentes, né? Então você pega aquilo, aplica para nós aqui, né, tal, e adapta. Então eu acabei entrando em contato com o manifesto, uhum. sabe? Com o manifesto e um professor meu que me passou esse manifesto Olha aí uma, a, a doutrinação marxista <risos> na, nas escolas Sim. foi na faculdade um professor cubano de engenharia que, ah, que ele era o ele era o reitor da faculdade de engenharia então a gente passava horas conversando depois da aula você foi tal. doutrinado ainda com comunismo na faculdade de engenharia não foi nem no jornalismo que te estragou Exatamente, daí eu conversava com ele, ele falava de Cuba, como gostava de Cuba tal, ele trabalhava no Brasil porque ele também amava muito o Brasil, mas ele não via a hora de voltar para Cuba, um senhorzinho de mais de 80 anos de idade, eu não sei nem se ele está vivo mais, e ele falava aquele portunhol, sabe, ele dava aula é. em portunhol, tipo, impossível de entender o que ele estava passando, e ali ele foi falando tal, não sei o quê. Daí ele falou, me recomendou algumas leituras, eu fui atrás, né, procurei um PDF na internet nós de contas reconhecimento aí tá disponível para todo mundo quem quiser ir atrás e li né, o manifesto você lê num dia numa sentada você lê tipo duas horas ali você se dedica eu acho que tem o quê, umas tirando as 50 introduções feitas de, de épocas diferentes né que tem isso né você chega no manifesto acho que ele tem as 60 páginas dá umas duas horas e meia de leitura mais ou menos e eu li e falei pô é isso Caraca, então tudo isso que eu tava sentindo Toda essa parada que eu tava ali de mim Que eu vi ao meu redor é, é por conta disso Agora o mundo fez sentido Agora eu consegui me organizar Tipo, meus pensamentos Eu, cons eu consegui tirar um pouco dessa Ansiedade e loucura que eu tava sentindo na minha cabeça E consegui dar forma para ela E conseguir dar sentido né? E a partir dali Fui lendo, né Só que é muito difícil, cara É a leitura, assim você aprender por conta própria, a leitura no geral, e ler e reler, é difícil. Não é um trabalho fácil. Por isso que o Lenin lia para as massas os trabalhos e, e tudo mais. Porque não é fácil. E por não ser fácil, que assim é um trabalho hercúleo e quase de sícifo você é, tentar trazer esse, esse conhecimento para as pessoas, né? quando elas estão tão inseridas dentro de uma ideologia... É, assassina, genocida, como é a que a gente está hoje, que é, ainda mais agora no capitalismo tardio, num país dominado pelo neoliberalismo, como o Brasil né? então é assim, eu eu foi assim que eu comunista. Você falou ideologia assassina, eu já falei, neoliberalismo sempre. Neoliberalismo Sem, é. sempre seguirá nos matando enquanto a gente deixar que ele permaneça. Mas pegando o próprio neoliberalismo, como é que isso se conecta com o Vitor Hidalgo que estava jogando Silent Hill 2 na Twitch outro dia, e como é que você lida? Porque é uma coisa que a gente vê no público gamer, né? Que se existem pessoas de direita, o público gamer está mergulhado e nadando no neoliberalismo, achando aquilo tudo incrível. Sim. E tem um culto às empresas, e tem aquela coisa meritocrática. É o sonho, assim, é o, é o coach o acampare né? com uma pistola 9mm na mão. É basicamente isso, o mundo gamer ainda. Às vezes dá uma, uma, uma roupagem LGBTQIAP friendly, mas a, a merda continua sendo a mesma. Cara, tem um recorte social muito interessante de se fazer quando a gente fala de jogos, assim desenvolvimento de jogos, videogames e tal. Ainda mais quando a gente fala de países da periferia do capitalismo, como o Brasil. Né? e Quem teve acesso a, a videogame assim, logo de início na vida? Pouquíssimas pessoas. Assim, da classe trabalhadora. O videogame sempre foi um, um, um hobby elite. muito caro e da elite. né Uma das coisas que popularizou videogame no Brasil foi a pirataria. Ali no PlayStation e no Playstation 2. Tanto que você vê pessoas comprando PlayStation 2 até hoje. sabe Você vai nas feiras, você vê é, cinco jogos por 10 reais de PlayStation 2. Bomba Pet segue lançando atualizações para a galera baixar e continuar jogando. Porque ali se popularizou o videogame E é ali que você consegue ver o quão elitizado Era esse hobby no país né? Ainda é hoje elitizado né? e... Então eu gosto de fazer esse recorte social né, Quando a gente fala disso E quem que cria os jogos? Videogames São uma forma de arte Muito recente Eu diria de que De todos os jogos já feitos Talvez uns 5% tenha chegado próximo de ser arte É muito pouco a grande esmagadora maioria é produto para a gente consumir, pegar e consumir. Dentro daquele produto pode ter alguns fragmentos ali de alguma coisa interessante para a gente destrinchar e, e discutir, mas no geral eles são produtos do, da ideologia dominante. E eles, ainda mais na, como a gente está falando de AAAs, eles representam muito os interesses dessa classe. Né? A gente pega aí, por exemplo, esses grandes jogos de tiro, de guerra, é Call of Duty, é Battlefield as uhum. pessoas nem acho que nem gostam mais tanto assim, de Battlefield né não sei a galera joga muito aquela aquela versão Battle Royale agora né é, uh... for, tipo fortnite essas coisas aí agora. O fortnite eu, eu vou dizer um negócio eu ainda acho o fortnite assim um, um desses aí os mais fracos porque como ele descaracteriza muito o a parada militarista assim torna uma coisa tão cartoonizada, uhum. que perde um pouco desse poder sabe eu acredito uhum. diferente desses jogos hiperrealistas porque Sim. eles têm investimentos diretos do, do, do exército americano para poder uhum. como é que repassar, né? Teve, um, eu não sei se foi, eu estou lembrar agora se foi o Call of Duty que teve um, uma campanha de que ele retratou um crime de guerra cometido pelos Estados Unidos como se fosse cometido pela Rússia. Então ele reescreveu a história do mundo real no jogo, sabe? Ele inverteu, sabe? Reescreveu a história. Você pode falar, ah, é um jogo de ficção, tudo mais tal. Cara, mas assim, é, é um, uma ferramenta de domínio ideológico muito forte, sabe? Então, a pessoa vai, ela vai acabar sendo, não, eu não diria nem que, nem que doutrinada, né? Porque a gente já é, a gente já nasce dentro da, dessa doutrinação, né? Sim. Mas ela acaba pegando essa informação e muita, a grande esmagadora a maioria não vai atrás do, do dado real oficial. Não vai atrás de saber o que aconteceu, fica com aquilo, sabe? E... Só voltando à questão do recorte social, então a gente chega assim e vê, beleza, a, a, o videogame sempre foi, né, uma, grande maioria, uma esmagadora a maioria da história, pelo menos aqui no Brasil, falando de nós aqui, se for falar do resto do mundo, eu quero falar de nós, que é o que interessa aqui, né, sempre foi um, um hobby muito caro, de uma classe dominante. Essa, esse recorte social costuma ser é de homens brancos, heterossexuais tal, aquela coisa que a gente fala, a galera já vem falar que é lacração, woke e tudo mais, porque a verdade dói, é essa, tá bom? Essa é a verdade. E porque essa pauta que dizem que é woke, na verdade, é a clássica luta de classes. A luta de classes, pois é. E tipo, daí beleza, tem essa galera. E essa galera ela foi alimentada pela indústria que nem sempre foi assim, o videogame no passado era o, um brinquedo o videogame é brinquedo, era um brinquedo para família, era tipo, você vê as propagandas da Nintendo, acho que do Nintendinho e da Nintendo, era tipo para você jogar com sua família você se juntar lá, tal é, era menina era menina era, era o pai, a mãe, a avó tal, não tinha essa parada de tipo videogame é coisa de menino, sabe porém, em algum momento ali, acho que nos anos 90, essa começou a mudar o marketing entrou, ele desgraçado. O marketing entrou e começou a mudar a percepção do que que era videogame para as pessoas e foi se aí criando uma uma esfera tóxica de uma da famosa guerra de consoles, por exemplo, né? Que existe até hoje, a galera fica eu fico impressionando um maluco barbado de 40 anos de idade querendo falar que PlayStation é melhor do que Xbox, Xbox é melhor do que PlayStation, que Nintendo é jogo de é videogame de criança, e tal. Mas enfim, mas foi criando essa rixa e, e, esse, e isso acabou excluindo uma parte do, dos jogadores, né, das jogadoras, por exemplo, e criando um ambiente bem misógino, né, assim, no meio, meio machista. E esse ambiente não foi, não era uma coisa, assim, que existia antes, que foi começar a se criar dentro do, por conta dessa, dessa parada de marketing. Então os jogos foram se adaptando para esse novo público e a gente tiver aquelas representações hipermasculinizadas. Hiper mulheres hipersexualizadas, é, ainda assim, muita coisa boa saindo, tá sabe, pra, que todo mundo podia jogar, só que, assim, as mulheres foram excluídas dos videogames durante muito tempo, sendo que elas fazem parte da história e da, e da criação de jogos desde, desde o começo, sabe? Então, é muito doido se para pensar isso. Daí a gente Sim. corta... pode falar é desde desde Atari você tinha o papel das mulheres programadoras uhum. tinha muita coisa bacana lá mas segue lá Desculpa. e daí a gente pega assim quando a gente começa a introduzir a internet na cena né, é, e corta para o YouTube e corta para os primeiros canais de que começam a trazer esse conteúdo de jogos para uma população maior afinal de contas a grande maioria das pessoas que acessavam esses canais tipo o canal do Monark do Venom do Zangado e por aí vai eram pessoas que não tinham acesso a videogames. Elas, elas queriam ver os jogos. Elas queriam ver que que que que o que, que era aqueles jogos. Elas queriam ver gameplays. Elas não podiam jogar, mas elas podiam ver alguém jogando do começo ao fim. Elas podiam se sentir fazendo, fazendo parte de algo que elas foram excluídas. Né? E, só que daí, essas pessoas que tinham acesso a esses jogos e conseguir ter material para conseguir produzir conteúdo já desde aquela época e jogar na internet começou a jogar um pouco mais daquela ideologia tóxica em cima dessas pessoas e começaram a reproduzir isso também né então a gente vê hoje por exemplo onde o Monark está né tipo eu não preciso nem falar sabe o Monark começou jogando Minecraft no YouTube né agora olha aí tá isolado num, num, num canal tipo de extrema-direita lá no e que ele mesmo é, criou é assunto... né que ele mesmo criou sabe e é assunto de assim de anão do Twitter por conta da merda que ele fala sabe então assim é um recorte social o videogame sempre foi uma questão muito caro muito caro excludente e você conseguiu fazer um recorte de classe social muito muito claro dele só que daí as coisas começaram a mudar porque capitalismo e a indústria percebeu que eles estavam deixando de lado uma área muito lucrativa do mercado eles não, eles não começaram a dar atenção para esse lado porque eles se acham muito progressistas e bonitinhos, woke e tudo mais. Não, eles querem dinheiro. E como existe dinheiro ah, para ganhar numa área completamente ignorada né, de, um, de um mercado? Então, começaram a trazer mais mulheres, trouxer, começaram a trazer mais é, jogos assim com pautas progressistas, com personagens femininas fortes, é, começaram a flertar mais com questões de sexualidade e tudo mais. E claro que isso começou a incomodar essa galera, né? Então o video, videogame, essa, essa parada meio hiper masculinista, é, como aconteceu com o Gamergate, né? Quem, para quem lembra do Gamergate... Começou a, a virar um traço de personalidade da extrema-direita, porque já fazia parte da extrema-direita, só que eles não tinham se encontrado ainda nela, e começaram a ser recrutados para essa galera, né? Então. Opa, travou aí, não tô te ouvindo. E Pedro, você travou para mim. Eu você tá travado eu tô travado para o chat chat estou travado para vocês ou é só o Pedro que tá travado É estranho eu acho que volta acho que daqui a pouco deve voltar ao normal aí, se eu, e se eu sair e entrar de repente volta normal Ó, eu vou sair, eu vou sair entrar, peraí. Como é que você nota que são dois trabalhadores quando a qualidade da internet deles cai? Eu também não sou rico. Mas vai lá, Hidalgo. Você estava é falando lá. do Gamer. Você está me ouvindo agora bem? Tô, tô sim. Deu até de reduzir aqui um pouco é eu... a qualidade da minha câmera. É, o, o Gamergate é do. É de 2013. Você ouviu falar dele quando você estava na engenharia ainda? Eu ouvi, porque naquela época já eu acompanhava canais, tipo, de. De, de fora né da gringa então eu comecei a perceber uhum. que todos aqueles canais que eu acompanhava começaram a falar de Gamergate e o discurso tá muito esquisito de todos esses canais que eu acompanhava tava tipo o que, que tá acontecendo aqui uhum. todos eles começaram a abordar ele de uma forma mega tipo misógina e tratando assim é, boato como se fosse fato e foi aquele inferno todo eu até escrevi uma matéria sobre né ainda mais falando sobre Gamergate e a, a relação com a extrema-direita e como o Steve Bannon usou ele meio que como uma, um laboratório para depois levar a eleição do Trump em 2016, né? o, Entender ali o que que estava maquinando, movimentando aquelas pessoas que fez todo aquele, todo aquele, aquele tsunami, né? Então, uhum. o ambiente gamer sempre foi muito tóxico por conta desse, desse tipo de coisa, sabe? Então a gente junta isso com aquela sensação, né? Se a gente está no capitalismo tardio, e que a grande esmagadora, maioria das pessoas, está assim, na situação que a gente se encontra, precária, precarizada. é precarizada. Não consegue comprar uma casa, não consegue comprar um carro, não consegue ter um emprego estável. A galera vive de paycheck to paycheck, que eles falam, é né? Tipo, de salário em salário, não sobra para o boleto. Em um boleto. No outro, de boleto em boleto. E eles precisam, precisam entender o porquê disso. E, essas pessoas começaram a entender que de for... pela extrema direita de que existe uma decadência uh, da civilização que as coisas não estão mais como eram antes que as mulheres é culpa delas e dos gays e das pessoas trans e as coisas tinham que voltar no passado por isso que a gente tá assim porque eles perderam o capital social sabe eles tinham um salário um salário social se não me engano que é hum. eles são tão pobres quanto nós assim no geral eles não ganham tão bem, não têm trabalhos tão bons e tal. Mas eles tinham um salário social, porque eles eram homens brancos, héteros, cis. E se sentiam melhores e tinham uma posição melhor do que essas outras pessoas na sociedade. Só que agora eles perceberam que isso não significa nada, no geral, né? Tipo, uhum. eles não estão conseguindo ter as coisas que prometeram pra eles que eles iriam ter. Então eles tiveram que botar a culpa em alguém. Daí botaram a culpa nisso. Então, quando a gente acaba... Vindo para a internet agora, na nós da esquerda, né, começamos a, a ocupar a internet, nem gosto muito desse termo de ocupar. Uh, a gente já chegou tarde, porque esse terreno ele já estava completamente dominado pela extrema direita e pela por esse essa parada meio tóxica. Né? Só que ele já está assim há, desde os anos 90, porque ele está sendo fomentado desde aquela época. Então, quando a gente chega aqui hoje para tentar ocupar esses espaços, fazer o nosso trabalho e mostrar que, tipo, político e videogame se mistura assim, não existe esse negócio de que não tem política no videogame, todo jogo é político, por mais que as pessoas falem que não. É, só quando tem a política que você não gosta, que você acha que é político, né? Então quando a gente começa a vir, vir para cá falar sobre política nos videogames falar sobre videogame de uma forma mais crítica analisando essas, essas, essas questões materiais de onde eles se encontram de onde eles surgem né e é aí que a começa a incomodar e quando a gente tra... e na Twitch uhum. eu, eu não sei eu acho que eu tenho muita sorte cara porque eu nunca uhum. eu nunca tive problema de alguém vindo na minha live assim ou mandando raid de ódio e tal e a minha sorte se chama eu sou um homem branco então assim essa é a minha sorte. Então, eu nunca, nunca tive essa parada. Dois. Então, eu sou um homem branco, cis, com um corpo é, magro. E a única coisa que alguém pode chegar na minha live pra, pra falar de mim, assim, talvez, é falar que eu sou calvo. Beleza, eu sou. Então, assim. É, mas eu nunca tomei raid de ódio, que nem muitas streamers, camaradas minhas, tomam, tipo, por, só por serem mulheres. Ou o camarada meu, que é uma pessoa gorda. E toma stream, é, raios de ódio, porque é uma pessoa gorda, camaradas é, trans, mesma coisa. Isso nunca aconteceu comigo, porque eu tô numa posição privilegiada, diferente deles, sabe? E eu consigo é, ver dessa forma. Então, eu sempre tive essa sorte. Então, o que eu, o que eu gosto de fazer no, no meu canal e no, com o que eu faço na Twitch, é que não é o meu trabalho, tipo, depende muito da minha live, né, mas se assim, não é o meu trabalho mais sério, assim, sério, sério, é um 100% é, jornalista, né, que a gente tem que descontrair um pouco também, mas ali eu sempre falo de questões, assim, de política, das coisas que estão acontecendo no dia a dia, é, faço relações do, do mundo real com os jogos que a gente está tá trabalhando na live, é, às vezes a gente só faz só fala bobajada e só se diverte, esquece um pouco, abstrai, do mundo horrível que a gente se encontra no momento, né, então, é isso, é mais ou menos isso que a gente acaba fazendo lá, né, e muita gente acaba encontrando no meu canal um lugar seguro, um lugar que, elas, que essas pessoas conseguem se sentir acolhidas, porque desses dois anos para cá, de, ainda mais durante a pandemia, uh, muita gente descobriu a Twitch, né, como uma forma de ter alguém ali para acompanhar elas no dia a dia. Seja como renda extra ou para se encontrar mesmo e conversar, né? Porque, inclusive, é um aplicativo até, ele é melhor do que o YouTube e outras redes, porque você sempre encontra alguma live ali para você acompanhar, né? Não, com certeza, sabe? E só que não tinha muita gente de esquerda fazendo coisa lá. E hum. se tinha, tinha medo de falar que era de esquerda, porque é um ambiente muito tóxico, como eu falei. É, só que daí começou a chegar os né? a galera de esquerda na, no, na Twitch. Outras pessoas, é, criador de conteúdo grande, começou a chegar na Twitch e chamar outras pessoas para fazer live também. E isso começou a criar um ambiente, uma meio que uma divisão de, de, de, de dinâmicas de, de poder dentro da Twitch. né? Sim. Então, as pessoas, as pessoas que queriam estar em lugar que elas poderiam falar abertamente que elas são de esquerda, falar de Lula, falar de Stalin, falar de mal, Trotsky, o caralho, elas... Ou elas encontraram nesses canais uma forma de conseguir serem elas mesmas sem medo sabe uhum. então eu nem tenho pre... tipo meu canal eu nem tenho pretensão assim de parecer, querer ensinar as pessoas nem nada porque de novo eu sou jornalista eu não sou professor uh, mas o tanto de pessoa que chega no meu no meu canal vem na minha DM é, fala comigo no Twitter também fala tipo cara eu encontrei no seu canal um refúgio no seu canal eu consegui... Você trouxe umas coisas assim que eu não fazia ideia. Agora, agora eu sei, eu fui atrás. É, você me incentivou a me organizar tipo, numa, num partido. Seja no PT, no, no Sol, no, na UP, no PCB. Você me incentivou a, a ler, sabe? Tipo, então, assim, hum. isso pra mim é, é muito importante, sabe? É o, é o pouquinho que eu posso fazer, sabe? É o meu pouquinho. E hum. eu sou, a única coisa que me frustra é que eu queria poder fazer mais, sabe? Mas, infelizmente, eu não consigo. Uhum. Mas eu acho também, é, Hidalgo, tem essa coisa das plataformas, né? Essa coisa, por exemplo, é, aqui, aqui na rádio é um, é um lugar bem mais solto, assim. Às vezes tem mais gente acompanhando a live, mas são lives mais modestas. Depois eu cropo isso aqui, transformo em outros conteúdos menores. Uhum. É, mas tem uma pressão assim, do tipo, eu trabalho em canal grande também. Tem uma pressão assim, você precisa ter audiência, você precisa chegar em em determinadas marcas que é uma coisa que também desumaniza um pouco o nosso trabalho às vezes a gente para de pensar um pouco no que a gente tá falando né não com certeza sabe tipo é completamente desumanizante assim algumas situações e tem, tem até algumas coisas que fazer Live assim mexe com a nossa cabeça sabe tipo hoje hoje dificilmente eu jogo alguma coisa fora de Live porque eu sinto que eu tô perdendo tempo sabe eu falo assim pô eu podia estar jogando com a minha comunidade eu podia estar comentando com eles rendendo tal. no Twitch não tipo podia jogando, tá tendo, uma, Twitch. tendo uma tendo uma experiência particular né sim essa parte já não existe mais para mim então tudo que eu jogo acaba sendo para Twitch para as pessoas lá na Twitch e não que eu tenho muita escolha também porque meu computador não me deixa jogar muitas coisas no geral porque ele é um computador bem simples outra questão que a gente fala que nós não temos condições materiais praticamente de fazer algumas coisas eu ainda consegui um notebookzinho mais ou menos eu consegui comprar meu microfone e tal não sei comprar câmera porque o notebook tem a câmera dele embutida uh, no futuro eu gostaria de comprar uma câmera melhor então a gente acaba a gente acaba entrando no clima no ritmo do capitalismo e na até da criação de canais na Twitch, né? Porque esse é o destino de todo o trabalho, é ele ser precarizado e explorado. Quem chegou primeiro conseguiu pegar todos os louros possíveis ali. Com muito trabalho, claro. Não estou desmerecendo ninguém. Mas quem veio depois conseguiu ver o declínio das plataformas. É que nem o cara que falava que fazia Uber lá quando, lanç... quando começou o Uber. Falou que tirava muito dinheiro. Agora o máximo que ele consegue é manter a... o trabalho dele, sabe? Então... A Twitch tá meio que assim, sabe? E aí o TikTok também, foi a mesma coisa. No começo o TikTok, a galera falando TikTok incrível, tá não sei o quê. Hoje em dia a mesma parada. Então, é a lógica dessas redes, né? A uberização de tudo. E transformar o seu lazer em conteúdo, né? A gente acaba entrando nessa pira de... Que tudo, tudo tem que ser conteúdo. Se eu tô parado aqui agora, eu tô perdendo tempo porque eu não tô produzindo conteúdo pra, pra rede. É... Até quem não trabalha com isso sente essa, essa pressão de estar tem sempre produzindo, sempre postando alguma coisa para mostrar que é, ela está fazendo alguma coisa, né? Então, é muito frustrante, sabe? Se é frustrante para mim, imagine para essas pessoas também, como é que é. É, a gente vê pela timeline do Twitter, né? Tem muita gente doente, né, cara? Tem gente que está sofrendo dos males desse sistema predatório que a gente mora nele praticamente tem uma outra pergunta aqui você acha que a cena índia é a melhor forma de abordar ideias de esquerda nos games boa pergunta eu acredito que as coisas mais interessantes que tem saído no mundo dos games dos videojogos hoje em dia vêm de jogos independentes hum. sabe sempre sai aquele jogo independente que chama atenção no ano né que chama mais atenção do que o AAA que gastou 500 milhões de dólares em divulgação desenvolvimento é, tudo para encher o bolso de depois de acionista da empresa, né? Lembrando, lembrando aí que quem a galera que produz os jogos AAA eles não ganham quase praticamente nada das vendas dos jogos. Quem ganha é o acionista ou é o CEO da empresa, tá? Eles já foram pagos pelo trabalho deles, tá? Então tranquilos. Uh, hoje eu vejo que na, os jogos independentes são assim um grande re, respiro para a indústria. Todo ano são um jogo independente novo que é o jogo que chama a atenção de todo mundo uh, o que me vem à mente aqui agora é o disco Elysium que é um dos meus jogos favoritos da vida que é um jogo Sim. que falou assim vou pegar RPG e vou meter política muita política nesse RPG ele vai ser um teste de Rorschach para todo mundo que jogar ele todo mundo vai vai criar o seu o seu personagem ali e vai sair com o seu testinho isso direto para a psiquiátrica sabe então o Disco Elysium, e toda vez que saem esses jogos, eles acabam pegando todos os prêmios de tudo que é lugar. Assim, vai pro bafta vai, vai pro Game Awards, vai, e, e eles, eles rapinam tudo, sabe? Eu acho que ano passado foi Stray, né? Que foi um Sim. joguinho super, super simples, super assim, um. Um simulador de gatos. O jogo do gatinho, tipo, batendo de frente com God of War, sabe? São então, assim. Eu acredito que que eles são assim o, o que tem de mais interessante na indústria hoje e é, o, a indústria de AAA meio que parece estar que tá vendo isso porque eles estão tentando reproduzir algumas coisas Sim. dificilmente sai alguma coisa interessante daí porque eu gosto muito de usar o exemplo de The Last of Us né? todos os jogos da Sony parecem tipo um The Last of Us desde que The Last of Us saiu é sempre a câmera aqui no ombro é, é aquela historinha ah, é tipo que time event é a historinha mais ou menos e é o simulador de pai triste ou o simulador de gente triste e é tudo é tudo muito igual sabe daí você pega uma, uma empresa que não segue as tendências do mercado e você vê o, a, a diferença que é assim da qualidade dos, dos jogos que, elas, que eles entregam como a Nintendo cada jogo da Nintendo é uma experiência única para melhor ou para pior tipo por exemplo pega o Pokémon Jogos completamente bugados e conseguem tirar <risos> bilhões por ano e não trazem nada de novo. Sim. mas em compensação, sai lá um Kirby, sai um, sai um Zelda que reinventa o tempo inteiro a, a fórmula. É... Então assim é, são jogos muito diferentes um dos outros. Eles não seguem tendências do mercado. É isso que eu quero dizer. Agora, a indústria AAA ocidental segue tendência. E no capitalismo é isso. Cada um quer copiar o produto do outro e ver que consegue trazer mais gente para aquele produto. E maximizar os lucros enquanto eles demitem o máximo de pessoas possível né, no processo. A empresa lucrou 10 vezes mais do que no ano passado. Infelizmente, a gente vai ter que demitir mais da metade do time porque a gente tem que agradar os nossos acionistas. Sabe? Não, e é, é muito claro isso. Eu é acho engraçado. Eu acho, eu acho muito engraçado o… o... Eu ouvi essa, essa crítica e eu concordo com essa crítica. Do Indie Game The Movie valorizar homens brancos e aquela jornada do herói, do desenvolvedor indie. Mas eu tava lendo o Sanctuary é Pixels né, do... É o liberalismo, né, cara? É o liberalismo é o liberalismo, é a vitória do individual contra o coletivo. É você Mas pegar você... aquela pessoa, né… O... Mas você leu o Sanctuary Pixels do Jason Schreier e assim, ele ele passou por uma mudança, até começar a cobrir os direitos dos trabalhadores e começar a falar em sindicalização dentro da imprensa. E mesmo assim, ele ainda está num veículo de direita, que é a Bloomberg. Então, assim, é, é, a, a direita ela é muito entranhada no mercado de games. É muito difícil você ver alguém que diz, olha, eu, eu gostaria... Ainda que o Schreier, o último livro dele aqui, está tá sugerindo refazer esse mercado. Mas assim, a, a realidade é essa que você falou. As empresas, elas lucram cada vez mais e elas abusam cada vez mais do trabalhador, né, Victor. Com certeza, com certeza. Eu digo que imprensa de, de de jogos, assim, no geral, é só assessoria de imprensa glamourizada e mal paga. Né? Hum. Porque... O James ah, dá um, é lá um... cara. <risos> o Jason Shirai é um dos poucos... Nem consigo falar sobre o sobrenome dele. É um dos poucos jornalistas de games que existe mesmo, né? Tem a Stephanie Sterling também, é que eu consigo lembrar assim de cabeça que eles fazem jornalismo por ele ele tá no veículo de direita mas acho que como ele cobre a área de jogos assim a galera não deve olhar direito para o que ele tá fazendo né então <risos> ele consegue passar umas coisas Sim. ali tipo que ele passa umas críticas para a indústria que são não eu, eu acho um que ele passou por uma totalismo. transformação mesmo porque eu, eu li o sangue pixels o capítulo uhum. que ele fala de Halo Wars porque o Halo Wars era a equipe do Age of Empires ele, os caras todos se mataram para fazer o jogo. Eles não tiveram apoio nenhum da Bung e todos foram demitidos no final. E ele fala isso com uma naturalidade. Eu terminei o capítulo e falei, cara, essa história tá errada do começo ao fim, sabe? Tem outra história eu, aqui, também tá E aí, uma coisa que eu percebi, assim, que é, é o que acontece com qualquer jornalista. Aconteceu comigo, acontece com todos os colegas. A gente vai mudando, a gente absorve as histórias também. Sim. A gente acaba sendo alterado por elas. Então, quando ele fala do Star Wars 1313, que é o, é o jogo que foi cancelado porque a Disney comprou a Lucasfilm, aí você já vê um outro tom do que ele conta ali. Que é essa Parece história é foda, né? É foda. Tipo, mas é, a gente passa por um momento assim de... O Jason deve ter passado por isso, porque ele tava sendo o, o jornalista isentão ali tá? tal. Ele contou contou um fato. É. Só que dentro daquele fato que ele contou, tinha uma outra história pra ele contar nessa história dos devs que foram demitidos depois de entregar um jogo, o que aconteceu, o que que eles têm para contar sobre isso? Só que é muito difícil você contar essa história nessa indústria, porque você entra para uma lista negra e nunca mais você consegue fazer nada. Sim. Você tem que mudar, mudar de ramo, sabe? Então assim, tipo. Ou você tem que ser meio desparafusado e aí você tem que pesquisar documento e aí você vai fazer umas coisas que tipo só te afundar mais na lista negra você não vai ter mais nenhuma informação não não vai sabe é... e é o, é, o... É, é a cápsula perfeita assim para falar do capitalismo a indústria de jogos porque eu acho que é um ótimo exemplo de como funciona né eles exploram trabalhadores que são apaixonados pelo pelo ramo porque na cabeça deles eles estão produzindo arte e trabalhando com o que amam então eles são super explorados pela indústria AAA são mal pagos, e quando eles terminam a entrega, eles costumam ser todos demitidos, porque sempre tem uma nova leva de, fundos, de trabalhadores que eles podem pegar e pagar muito menos para isso, né? Então, eles pegam lá para um projeto, o maluco fica 4 ou 5 anos no projeto, daí ele fala, pô, vou ser efetivado, vou poder ir para o próximo projeto com a experiência que eu ganhei aqui, vai ser legal, valeu a pena, tipo, não ver minha família durante 5 anos, porque eu estou trabalhando de segunda a segunda, 15 horas por dia, né? E não, são demitidos e contratam a próxima leva de recém-formados para trabalhar no próximo projeto, né? É, procurem, procurem saber, tipo, por exemplo, como é que foi a Nauri Dog, como é que foi a Blizzard, como é que foi a Activision, tipo, é tudo podre, cara. É tudo uma das coisas mais podres. É exploração de, dos trabalhadores, assédio moral sexual do, dos trabalhadores, é se ah, eu fazendo, tipo, cortando praticamente acabando com a carreira de pessoas para poder é, é, agradar acionista porque não ficou 1% acima da margem que eles estavam esperando naquele ano, então infelizmente a gente vai ter que demitir mil pessoas e enxugar a máquina porque meu cheque veio um pouquinho mais mais, mais magro esse mês né, meu bônus de, eu não vou ganhar meus 100 milhões de dólares de bônus esse ano, né vai se fuder Bob Kotick, seu maldito, <risos> o CEO da Activision Blizzard. Uh, então, assim, cara, você vai, vai ver a indústria de jogos, tudo que ela faz, ela é o, pi o pior do, do pior, assim, que o capitalismo, do capitalismo pode, pode oferecer. Ela Sim. explora pessoas neurodivergentes que são suscetíveis a cair em esquemas de jogos de azar, com microtransações, é, loot boxes e tudo mais que eles chamam elas de baleias por exemplo, inclusive uhum. pessoas que gastam centenas de milhares de dólares em jogos porque elas têm uma coisinha na cabeça são neurodivergentes né, que nem eu e, e tipo uhum. elas acabam caindo nesses mecanismos predatórios que eles inserem ali né, que são só opcionais se é opcional não tava no jogo, né amigo você colocou por um motivo se é opcional, tira então do jogo sabe é, indústrias que se aproveitam de leis fiscais para poder embolsar tipo milhões de dólares de, de, de gente que nunca colocou um real em videogame. Porque eles, mas eles estão numa, numa zona fiscal favorável para eles e eles podem usar essa lei a favor deles. Então assim, Activision fez isso também, procure saber. É, são coisas assim asquerosas, sabe? A indústria de jogos, quando eu falo em indústria de jogos, tá, chat eu falo a indústria de jogos, triple não que hum. as, tipo, os índios também estão assim, eles também estão suscetíveis aos mesmos erros que a indústria porque Sim. eles fazem parte da indústria também, mas é diferente, é. É, outro, é outro tipo de exploração então tem que acabar, eu acho que a indústria é, de é a acabar. exploração que... parecida com o meu canal e do Hidalgo aqui, nós somos pequenininhos, mas a gente tá aqui fazendo pelo menos o que gosta falando um pouco mais do, do, do Exato. que é importante também e é por o isso jornalista. que eu sou desempregado aqui é isso meu querido por isso que eu te chamei aqui para uma entrevista também para gente bater papo para a gente expor um pouco mais o seu trabalho para a gente realmente divulgar melhor teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar Estamos no o final Pô cara eu acho que a gente falou bastante né eu falei tanto de é que eu gosto muito dessa desse tema né eu vejo pouca gente no Brasil falando falando disso de uma forma mais que esse viés mais expondo o, o, a, as entranhas da indústria, como ela é podre. Eu, eu vejo muita gente lá fora, que nem eu falei, alguns desses casos, Jason, Stephanie Sterling e tal. E aqui no Brasil, eu, eu tô tentando ler, eu não consigo pensar, sabe? Me ajude, porque eu também não leio muita coisa no Brasil. Eu... Cara, não... Eu acho que... Eu, eu sou considerado, tipo, o petista, só porque eu critico algumas, algumas produções. Eu sou um cara super... De boa, de cara, boa. Mas, aquela, mas aquela coisa, a gente tem que, por exemplo, teve esses layoffs agora das empresas, eu tava com, em conversas com algumas pessoas para ver se não tinha sacanagem de falta de pagamento e tal, isso é uma coisa que ninguém fala, ah não, infelizmente estamos passando por uma reestruturação por causa da guerra da Ucrânia, tipo, o que a guerra da Ucrânia afeta o Grêmio? Uhum. Não, Não, é um negócio assim, separa fala, e no final das contas é isso, é justificativa para para especulador, é a questão do mercado financeiro. Infelizmente a nossa imprensa, eu vou dizer, os clarinhos vão ficar chateados o quantos forem, a nossa imprensa é muito relações públicas, é muito bajuladora. É os veículos estão cada vez mais magros, os empregos estão cada vez menores. É, e eu posso falar isso tranquilamente também, porque eu trabalho com outras pautas, então eu consigo me manter financeiramente, mas assim a verdade é, é o que você falou, é feia, é complicada, precisa de política pública desse governo Lula, que eu sei lá para onde também vai, e a gente precisa ser sim, sinceros sim. A, dizer, a dizer isso, é, porque é um governo de frente ampla dá arrepios, assim, a gente não sabe realmente se vai ter uma preocupação com os mais pobres, a gente sabe, sabe que vai feio. ter vai ter Bolsa Família, mas assim, mas e, e, e além do Bolsa Família, o que, que vai ter mais, entendeu? Porque precisa, precisa de escola, precisa de hospital, precisa de um monte de coisa. É, é um país Cara, é, é desfazer, tá é, é desfazer anos e anos aí de uma política neoliberal que foi implementada durante o golpe contra Dilma Rousseff, né? E... e que existia, vamos ser sinceros, né, Hidalgo, não tem uma amarra não. Existia no PT também, pô, então... Existia, sim, existia, sem sombra de dúvida mas ela se ela se estreitou muito, ali de uma forma muito mais ali no durante o Temer a época do Temer depois agora com o Bolsonaro então é, eu, le, eu não lembro do tipo, amigo economista meu que ele falava assim que tipo Lula foi o, o pai dos pobres e o governo Lula foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos né então sim. assim tipo, uma parada mais ou menos assim tipo e a gente viu, né, que os ricos meio que deram uma facada nas costas do, do, do PT, mesmo eles tendo enriquecido pra caramba durante os governos deles, né. Porque no final das contas, o pobre ter o mínimo de condição possível de vida já é demais pra eles. Mas não viram o caso das vinícolas no, no Rio Grande do Sul? Aurora, Saltão e a Garibaldi? Acho que aquela parada... Quem que soltou aquela nota que falou que a culpa é do... É do Bolsa Família e... Foi o o, do Bolsa Família, acho que foi o, foi o governo de lá? De lá peraí, Bolsa, foi a Associação. Tá? É, a Associação da, das Unidades. É Empresa... Entidade Empresarial, eu vou pegar aqui o nome certinho. Um pouquinho para a gente pegar aqui. Entidade empresarial. Vamos ver qual que é aqui, ó. É... Centro da indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. É, é a mentalidade Carai. do SUR. sur é Exato. Meu país nessa nota praticamente eles estão dizendo que que é, a gente sabia que eles estavam usando o trabalho escravo a gente estava usando o trabalho escravo porque uh, por conta bolsa culpa do PT com <risos> bolsa é. família e que a gente queria explorar trabalhadores com só que infelizmente a gente não estava conseguindo fazer isso por aqui a gente teve que aliciar pessoas no, no norte do país tirar elas de casa prender elas para cá né e usar de mão de obra qualificada escrava para poder colher uva para a gente poder lucrar milhões de, dólares, de reais assim com venda de vinho e suco de uva foi praticamente isso né aí ó é isso após o resgate de 207 pessoas em situação análoga de escravo uma prestadora de serviços de vinícola Aurora Gabribal de Salton centro de indústria que é isso que eu falei relacionou uhum. o caso ao pagamento de benefícios sociais a trabalhadores pobres ou seja programas como auxílio Brasil e o Bolsa Família, tá na coluna do Leonardo Sakamoto, só dando os créditos. Os Sim. trabalhadores que atuavam na carga e descarga aí na colheita de... Eu, assim, eu tô dando crédito, mas também eu tô puto que o Wall, é, nesse negócio do coach aí do, do, do, do Campari, Campari. Quem descobriu que ele ganhou 2.500 fui eu. Só que nem quem acredita o DCM. O DCM não existe. A informação surgiu uh. do ar, e aí o Wall disse que... Acharam. Acharam a informação. Do nada apareceu pra eles. A informação. Foda isso, né? É foda isso. E eu botei ainda na minha matéria o print, assim. Eu perguntei pro cara que trabalhava lá com, com esse lixo aí. Esse cara também é inútil, assim. Eu fiz essa matéria porque tinha que fazer, mas... Enfim. Cara, mas é incrível, né? É praticamente eles assumindo. Nós usamos trabalho escravo porque a gente não quer pagar o que o trabalhador merece ser, ser pago, é. sabe? Sabe, tipo... Só é do essa. essas, todas essas terras aí não serem expropriadas e os responsáveis enviados por uma gulag para trabalhar e pro, pela primeira vez na vida mostra que falhamos como sociedade. Então, porque... Não é a primeira vez que descobrem trabalho escravo no Brasil, não. todo mês, todo dia sai uma coisa nova. É, a questão é que não estava não tava sendo fiscalizado devidamente porque os últimos dois governos praticamente secaram os investimentos no órgão responsável por fiscalização de, é, de trabalho escravo, né, para descobrir empresas que estão utilizando trabalho escravo. Então, praticamente reduziu dois... É, dois terços desde 2015 para cá sabe então se você não fiscaliza não, não quer fiscalizar por que será né você pega uma das regiões será? mais fascistas do país que é o sul ainda coisa Hidalgo muito obrigado pela sua presença bom descanso meu querido e se precisar de alguma coisa me dá um toque lá no zap que tô postos querido se cuida. Tamo junto, Pedro. Obrigado por me chamar para o programa. Espero ter sido ter, ter, tipo, agregado alguma coisa ao programa de hoje. Fico feliz foi excelente, cara. Foi uma, uma conversa muito legal, franca. Como eu tento fazer aqui nas conversas do programa, a gente recebe pessoas com pensamentos divergentes e tal, mas eu, eu tô contigo, cara. Só não, só não uso o Foi Smart App porque eu preciso manter meu emprego, mas tamo junto. Viu <risos> meu erro? é isso meu querido uh, tamo junto camarada obrigado mesmo Pedro boa noite bom dia boa tarde boa noite para todo mundo que tá acompanhando o canal boa noite querido até mais tchau tchau vamos seguindo aqui mais um pouquinho gente deixa eu só ler aqui as notícias também para gente ir conversando aqui com vocês muito obrigado a todos que estão conosco vão continuar compartilhando vou continuar compartilhando obrigado ao pessoal da comunidade dos índios também que nos acompanhou Deixa eu pegar aqui as notícias que a nossa querida Monique Alves separou aqui pra gente. Expansão do Elden Ring, temos também aí Beyond Good and Evil, tem a Xbox, que continuará depois do veredito do acordo com a é, Activision, tem Mortal Kombat 12, que pode ser lançado ainda nesse ano, e o remake de Dead Space 2 ou 3, Aí aparentemente quer saber o que os jogadores preferem receber, vamos ver aqui essas notícias, começando aqui pela Shadow of Earth 3, que é a expansão aí, o DLC de Elden Ring, é um grande jogo ganha expansão, vamos ver aqui esse jogo aqui que vai ganhar uma expansão super bacana. A Bandai Nanko e a From Software anunciaram Shadow of Earth 3, primeira expansão DLC para Elden Ring, game de sucesso de crítica e de público, com mais de 20 milhões de unidades vendidas, e mais premiado do que The Last of Us Parte 2. Lançado em 26 de fevereiro de 2022, é, Elden Ring ganhou Shadow of Earth 3, e sua primeira arte. Essa arte surgere uma nova personagem num cavalo espectral. De uma certa distância, também podemos ver uma árvore em tom sobrio e arrepiante. A personagem retratada está, a, a personagem está roti, rodeada por túmulos. Segundo rumores, Shadow of Earth Tree, que é Tervor, na verdade, em inglês, poderá apresentar perto de 30 chefes e melhorias como suporte para PlayStation 5, Xbox Series e PC. Não há previsão ainda de lançamento. Essa daqui é a arte dessa expansão super bacana aí da From Software, para vocês acompanharem, isso é tudo muito bacana. Vou curtindo e vou compartilhando notícia aí do Drops de Jogos, para vocês ficarem por dentro de tudo. Vamos então para essa notícia aqui sobre Beyond Good and Evil 2 e 3, para vocês poderem acompanhar. O chefe do estúdio deixa a Ubisoft. Desenvolvimento de Beyond Good Nível 2 parece enfrentar diversos problemas desde o um anúncio emocionante da E3 2023, 20, é, é, 2017. De acordo com fontes da Ubisoft ao site Kotaku, o chefe do estúdio Guilherme Carmona deixou a Ubisoft Montepier após estar ausente desde a virada do ano. Três fontes afirmam que a saída de Carmona Ocorreu em meio aos desenvolvedores que tiraram férias prolongadas por estresse ou doença. Enquanto isso, o estúdio continua apresentando dificuldades com o desenvolvimento de Beyond Good and Evil 2. Além disso, a filial Montpellier da Ubisoft enfrenta uma investigação trabalhista por autoridades do governo local. Como a Ubisoft ainda não definiu uma visão criativa para o projeto, esse jogo oficialmente não entrou na fase de, de pré-produção, indicando um atraso ainda maior. O último evento da empresa ocorreu pouco antes da E3 2020, 2019, sem nenhuma menção a Beyond Good and Evil 2. A fonte é a videogame Chronicle, que faz boas matérias, e a gente está acompanhando aí todas as novidades. Vamos então para uma notinha aqui da do Voxel, que é o site da, do Tecmundo de Games. Vamos ver aqui. A Xbox continuará, diz Phil Spencer, sobre o veredito do acordo com a Activision. Certamente a aquisição ou não da Activision Blizzard com a Microsoft vai influenciar muito o mercado de jogos. No entanto, o um negócio de cerca de 386 bilhões de reais, que são alguns bilhões de dólares, entre as empresas, não determina a existência da divisão de jogos da Microsoft. Em entrevista ao The Times, o CEO da Xbox, Phil Spencer, deixou claro que o negócio não é uma chave para o futuro da companhia. Essa aquisição é importante para nós, contudo, não é uma chave para o futuro da companhia. O Xbox continuará com o sim ou não para o acordo, diz Spencer. E o Spencer viajou ao Reino Unido para uma audiência com a Comissão Europeia e aproveitou para agendar uma conversa com a Autoridade de Concorrência e Mercados, a CME que faz uma investigação profunda sobre como um possível sim para o acordo pode afetar negativamente a concorrência. Sobre a saúde e a competitividade do mercado, Spencer reforça que o negócio é apenas uma tentativa de ficar mais forte e que para o Xbox ver Sony e Nintendo todos no mesmo patamar é vantajoso dar aos consumidores mais opções, explica o CEO. O que está acontecendo aqui, gente, é uma briga comercial enorme porque a Activision comprou... A Microsoft comprou a Activision pelo maior valor de mercado. Então, essa briga vai render para caramba. E a gente está vendo isso realmente se ampliar é, nessa conversa aqui entre as empresas. Além disso, gente, temos aqui também novidades sobre Mortal Kombat 12 ali no Canaltech. Aliás, nós fizemos parte da, do júri do prêmio que é muito bacana para vocês acompanharem. Mortal Kombat 12 deve ser lançado ainda neste ano. Uma das maiores franquias de jogos de lutas de todos os tempos deve ganhar mais um capítulo em 2023. Em reunião interna, a Warner Bros. praticamente garantiu que o um novo Mortal Kombat pode ser lançado ainda neste ano, mais precisamente no segundo semestre. O vídeo da reunião já circula... É, pelas redes sociais, e o jogo aparentemente tem o nome inicial de Mortal Kombat 12, muito embora saibamos que, com o fim do arco da história de Mortal Kombat 11, é bem possível que tenhamos não uma sequência na linha do tempo do game, mas sim um reboot, assim como aconteceu com MK9 em 2011. O vídeo é esse aqui, gente, só para vocês verem. para aí... Opa, pera aí, que eu acho que eu tô errado aqui na imagem, só um minutinho. Mas é essa daqui, ó. Para vocês verem comigo. Vamos lá. E tem mais para ver. É o que eu mais anticipo. E o Suicide Squad, Kill the Justice League. Games também estão setos para release this year, com ambitious launch projections. Nós temos And there's lots more to come. That's, what, that's including what my estimate. The highly anticipated Mortal Kombat 12 and Super Pois é, Mortal Kombat 12 pode estar sendo esperado aí. E temos uma notícia também do remake de Dead Space 2 e 3 ou 3 aí. E aparentemente quero saber o que os jogadores preferem receber. Após a recepção positiva do remake de Dead Space. Essas perguntas não parecem surpreendentes. Após a recepção positiva do lançamento do remake de Dead Space, a EA aparentemente está interessada em saber é, dos fãs se eles gostariam de ver um remake de Dead Space 2 ou 3 a seguir. De, conforme relatado pela Eurogamer, a pesquisa em questão foi compartilhada no Twitter por Dylan Rogers, um desenvolvedor de Gloomwood. As perguntas feitas pela EA são qual interessado você estaria no remake de Dead Space 2 de 2011 e qual interessado você estaria no remake do Dead Space 3 de 2013. É uma pergunta bastante padrão, com respostas que variam nem um pouco interessada, é extremamente interessado, mas mostra que a EA pelo menos considera a ideia. Não deveria uma ser uma surpresa para ninguém, mas é sempre bom ver essas questões sendo feitas. O tweet do, de Roger chegou no, ao Reset Era e os fãs começaram a comentar com as próprias opiniões. Muitos são a favor de um remake de Dead Space 2, mas há um pouco de apreensão para um Dead Space 3. Dead Space 3 precisa ser reimaginado inteiramente para remover a mecânica de criação e pro, pro, possivelmente refazer algumas mudanças na história para não ter muito conteúdo bloqueado atrás do modo cooperativo e com qual personagem você está jogando, disse o, o usuário do Reset Era, Jeff Jersey Tom. E ele escreveu, muito desse jogo foi arruinado por conta da intromissão da EA por meio de microtransações e a ideia equivocada de que fãs de Dead Space estariam interessados em uma experiência cooperativa ao estilo de Resident Evil 5 que é bastante polêmico. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Hoje a live esticou porque o papo estava bom. E é isso, gente. Vida longa e próspera, galera. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau.